Como é que o Jack dá um chute mó forte assim? Moscou? Nossa, eu vou ficar pelado nessa live! Nossa, Jack, calma. Calma, o que vai tirar a calça no meio da live? Tô nem brincando,